E lembrar essa semana, que infelizmente a gente descomemora os 59 anos do golpe civil militar brasileiro, que nós repudiamos todas as formas de violação graves de direitos humanos ocorridas naquele período, e muitos daqueles que apoiaram lá atrás o golpe de 64, que apoiaram a ditadura militar, alguns das, daqueles são os mesmos que tentaram dar um golpe na democracia brasileira no dia 8 de janeiro. Nós temos que ter uma convicção da necessidade permanente de defesa da democracia. O tempo inteiro a democracia precisa ser defendida como um valor fundamental das relações humanas, da construção das políticas públicas. E espero, presidente, que nós tenhamos justiça de transição nesse país em relação a muitos dos atos que foram cometidos lá atrás e agora aos atos cometidos no dia 8 de janeiro.